Fala ah, chuchuzinho, tudo tranquilo? Eu tô de volta e eu tô bem. Hoje é um vídeo especial que é o primeiro dia fora de casa e a gente vai ver quando a gente sair fora de casa. O vídeo vai ser no, no, no dia que a gente passou no Museu Naval, que foi muito legal. Achei passei legal, que a primeira vez que eu saí de casa com uma câmera, eu conheci o um submarino, um barco. Música o helicóptero foi legal, hum. só que aí não se mexia, mas só que foi legal, porque quando eu vi, achei que era, tipo, feito de plástico, porque quando tu vê no desenho, eu acredito que alguém já ouviu falar que foi plástico e os caras assim, tipo... Só que não é uma, uma. você é ferro puro, tipo aqui o banco, ó. Ferro puro. Na ilha fiscal foi bom. É, a gente viu mais escultura, viu uma história. Só que era aquelas histórias de Dom Pedro. Sabe a Disney? Mas só que realista. A gente castelo que parece a Disney, mas não é. é era um castelo. Mais de 12 metros e o um negócio lá em cima e a gente lá embaixo. E lá foi já um local de trabalho, aí virou uma, um local de festa, depois voltou a ser um local de trabalho. Agora não fiz mais, liguei lá e só as pessoas para visitar a Ilha Fiscal. O mais interessante foi o submarino, que eu achei muito legal. E do filme que do detetivo do Azul. É muito legal que a gente entre num ambiente que a gente viu. Você tá sentindo que você tá lá dentro no filme. O <música> banheiro tava aqui. Aí, aí tinha uma, uma parede de vidro e não, os cara, não tinha privacidade. Como é que era? Um cagando ou tô olhando? Uhum. Uhum o quê? Sim. Nojento. Quero não falar mais. É, acho que eu tinha que ficar assim, ó. Eu queria aconselhar meus seguidores pra vocês sempre vir no museu, que é legal. Vocês podem aprender as coisas antigas que já aconteceu. Eu? Acho que é importante pra vocês, que, aliás, que seja de história, que vocês vão aprender muita coisa como eu. Esse foi o fim de mais um vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu like. Compartilhe para todo mundo. Seu amigo e seu colega, e sua mãe, seu pai e seu irmão. Beijão!